Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um projeto que eu realmente gostei bastante, que é o Tetrum Education. Então eu gostei bastante desse projeto por causa que, olha isso aqui, ele traz conhecimento descentralizado, para todos. Cara, sensacional, né? Um projeto onde ele busca trazer o um conhecimento, trazer educação, né? Prosperidade para a galera através do mundo blockchain descentralizado. Sensacional, não é mesmo? Então, se você gostou só desse início aqui do vídeo, já deixa o like e bora entender melhor esse projeto. Lembrando que aqui, né? Estou mostrando o site do projeto, vamos ler o white paper, vamos ver o telegram do projeto. Então, se você quer ficar mais por dentro, todos os links vão estar aí embaixo para você ver com seus próprios olhos, ok? É muito importante você fazer sua própria análise em cada projeto que eu trago aqui no canal e basicamente aqui a gente tem todo o site, vou passar aqui por cima, por quê? Porque a gente vai ver mais detalhadamente no próprio white paper tá? Mas aqui vocês podem ver que já tem um contrato aqui na rede BSC né Binance Smart Chain temos aqui então a abreviação do token é TTY, né? Aqui a gente tem o white paper também que a gente vê, aqui a gente vê PancakeSwap, PocoinShare, CoinMarketCap, CoinGeek, Certique aqui sobre nós que a gente vai ver no white paper, temos um pouco da missão, visão, valores, aqui é, documentação recomendação do white paper tem inglês português espanhol e francês a gente vai estar tá conferindo em português já já aqui um pouco do Tokenomics que a gente também vai ver com calma no white paper mas se você quiser você já pode estar tá pausando para fazer a sua análise aqui um pouco da compra e venda e aqui o roteiro além da parte de marketing e também aqui é muito importante o site por isso que vale a pena você entrar no site e que tem as perguntas e respostas né perguntas frequentes então você pode tirar algumas dúvidas né como eu falo você tem que fazer a sua lição de casa então, você pode ver aqui, se o projeto tem carteiras bloqueadas, o que é preciso para investir em cripto, né? Que cuidados tem que tomar? O que é blockchain? Então, para você que está com qualquer duvidinha aí, você pode estar tá vindo aqui, ok? Mas enfim, vamos lá então, estou aqui no white paper do projeto, que primeiro ponto, está muito bonito, isso é muito importante, eu sei que nem todo mundo liga para isso, mas eu acho muito importante o white paper estar tá bonito, porque mostra um certo cuidado da equipe com o projeto. Além de que, como eu falei, é um projeto educacional, institucional. Então, imagina, se eles querem trazer educação, querem mostrar conhecimento e tudo mais, tem que estar tá bonito, né? Porque como você vai passar credibilidade educacional sem estar tá com uma boa apresentação, não é mesmo? Mas enfim, vamos conferir então, qual que é a visão do projeto? Criar uma comunidade inteligente e próspera que buscará o crescimento profissional, financeiro e pessoal a partir de estudos descentralizados. Show de bola, né, cara? Eu, eu, para mim, vocês sabem, eu gosto de tudo descentralizado. Aqui o contrato quem já viu e aqui sobre nós. Então, eles são o primeiro token educacional focado em fomentar conhecimento em tecnologia, finanças e desenvolvimento pessoal, aqueles que querem se preparar para entrar no mercado de trabalho e em instituições de ensino de qualidade. Então, olha só, além de serem o primeiro token disso, mano, que legal, né? Eles propõem Pagarem essa educação para você que quer. Como eles estão falando aqui, ó, ingressar no mercado de trabalho em instituições de ensino de qualidade. Então você vai ter um conhecimento aí é, em blockchain, vamos dizer assim. E o token serve como acesso e moeda de pagamento na plataforma de cursos e futuramente nas instituições parceiras privadas de ensino. Então, além de você poder usar o token na plataforma deles, que é de cursos, também em é, instituições parceiras que eles querem fechar, né? O propósito deles aqui foi criado com a missão de promover o conhecimento técnico e prático baseado na educação descentralizada, cujos pilares são a educação tecnológica financeira e o desenvolvimento pessoal. A visão do token é ser uma comunidade inteligente, próspera e desenvolvida para aproveitar tudo que o mundo moderno oferece de maneira consciente e sustentável. E os principais valores é a descentralização, inovação, transparência, criatividade, sustentabilidade e o equilíbrio social. No tokenomics, a gente tem 35% da pré-venda, 12% para marketing, 6% para bolsas de estágios, 36% para carteira de listagem e 11% vão para os devs. E no tokenomics também, se pode ver que na PancakeSwap, né, tem os tokens BNB e TTY adicionados na pool para promover a estabilidade de preços, aumentar a liquidez geral do fornecimento de tokens e escala a partir de um preço mínimo também é muito importante eles falam do marketing tá? que inicialmente é para capitalizar o projeto, o marketing vai ser a primeira força motriz dos trabalhos, onde eles vão fazer um plano de mídia audacioso para divulgar o token ao maior alcance possível, ok? Já os desenvolvedores aqui tem founder, co-founder e COO, que vão estar no comando de todo o projeto, tá? A listagem aí, né, PancakeSwap, Poconho, cap CoinGeek e certique né, aqui vai um pouco do lançamento da plataforma, que é pronta a plataforma, qualquer pessoa pode acessar os cursos, assim como negociar os seus ativos. Aqui é um pouco da revolução educacional, então tem algumas coisas aqui que a gente já leu, né, que não precisa é, ficar redundante aqui, mas como eu falei, você pode, se você ficar interessado, você pode ler com mais calma toda a revolução deles. E aqui eu acho interessante ver o roadmap. Então a parte 1 tem o website, Telegram, Marketing, Private Sale, pré-venda pública e lançamentos na PancakeSwap. Segunda parte, Publicidade de PancakeSwap, é, CoinSniper. Também temos a terceira parte com listagem NecroMarketCap, CoinGeek, CERTIC, Marketing Mundial. Vendas de cotas por NFTs, isso eu acho muito interessante. São ações, né, distribuídas em forma de NFT. Quarta parte, muito legal também, parcerias com universidades. Por isso que eu falei com vocês, a importância do projeto está bem feito, porque eles querem realmente... Trazer isso não só no mundo descentralizado, mas unir descentralizado com universidades, né? Além de programas de estágios, face-to-face -face workshop em São Paulo. Cara, isso aqui é muito legal, projeto que pode ter uma base aí em São Paulo, workshop em São Paulo, eu moro aqui perto de São Paulo, então para mim seria muito bacana, e eu acredito que para muitos de vocês também que são de São Paulo, né? Além de teste beta na plataforma. E pra fechar, CNPJ, ou seja, virando realmente uma empresa ou um projeto, espaço físico em São Paulo, mais uma coisa bacana, não só um workshop, mas um espaço todo, um escritório em São Paulo, mostrando que eles estão sérios com projetos, além da plataforma de cursos web 3.0, e a formatação de franquia Cursos Tetrum, cara, não tem nenhum que dizer, muito bacana, imagina, tem um curso aí de web 3.0 numa plataforma de educação descentralizada com formatação de franquia de cursos mano, muito show de bola e aqui eu aviso legal, né, que a Tetron, né, tem um valor não respaldado ou não garantido por qualquer instituição financeira. Então, é aquele risco que a gente sabe, galera, a gente tá no mercado de criptomoeda, então, assim, nada é garantido. Então, eu até finalizo o vídeo dizendo isso pra vocês, né, galera. Esse vídeo não é uma dica de investimento, mas, assim, gostei muito do projeto, promissor, espero que seja tudo cumprido, espero que dê certo o projeto. Porque, realmente, é legal, né, cara, trazer educação através do mundo descentralizado. É o sonho aí, é, de muita gente, né, eu acho que é muito importante isso, é, pra mim, eu acho muito bacana. Então se você gostou, pode estudar mais a fundo o projeto, tem um Telegram também que eu vou deixar embaixo para vocês, você pode estar acessando, tire suas dúvidas, converse com outras pessoas que estão no projeto, sempre importante, faça o seu dever de casa, analise e faça a sua melhor decisão. Beleza? Vou ficando por aqui galera, até o próximo vídeo.